galera o universo porque ele tá assim é o planeta tem meu deus olha o tamanho do sol meu deus galera olha o planeta T. tá mandando para gente se ah. fala galera aqui quem fala é o Antônio hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aqui de Celtic Singlarity é, ele vai ser uma sériezinha aqui no canal tá bom porque ele é bem... uma minissérie, né? Porque ele é bem... Mais ou menos, eu se conseguir, né? Bora lá pro vídeo. A gente tem que clicar. Você conectou Entropia? Use o Entropia para comprar grupos de grades evolutivos Tá bom, a gente vem aqui. Planeta Terra! Finalmente Planeta Terra. Vamos comprar. Comprei clica aqui oh, comprou no planeta terra deixa eu ver vai vai vai vai tem que evoluir né? pera aí então se é assim é né? oh, hoje que eu estrago meu mouse de tanto clicar vem aqui galera dá muito clique até conseguir ser tem sem cliques no negócio da planeta terra sopa primordial vamos comprar aminoácido uhum. vamos comprar esse né olha aminoácido uma coisinha viva primeiro elemento vivo né oh, olha a terra melhorou já é melhorou a terra tá meio estranho né vai bora clicar mais vai clica que isso não vai se clicar sozinho vai clica até que os dois mãos. olha galera muito clique sim é que é o notebook eu tenho meu mouse aqui não certo. É, clicar nos dois botão direito olha como vai galera Em todos os botões que a gente conseguir aqui, ó. Já conseguimos mais uma. Aqui a lua. Compramos a lua, né? Comprar depois outra coisa. A lua aqui, ó. Agora a gente ganha pontos. 5 pontos por clique. Então agora a gente vai estragar o que é pra Não, né? Duplo clique Até chegar a 600 Aí pronto galera Vamos comprar o Nucleotídeos Eu não faço nenhuma ideia O que é o Nucleotídeos sou, Olha ADN né? DNA. RN Proteína Carinho Proteína né galera A primeira carne do mundo Lembrando de plasma, velho! Que caristia! ADN. O que, que é o ADN? Uma molécula com a propriedade única de autorreplicação. As configurações infinitas do DNA formaram a base de todas as. Eu não sei, não. Todas as, não sei. A gente vai comprar. DNA! Ah, eba! Na verdade é DNA! Olha esse núcleo aqui! Olha! Oh, esse núcleo da coisa! Tá grande esse núcleo! Agora a terra! Olha! Agora eu não sei! Fica muito Olha aqui! Ó. Membrana de... Olha! Agora a gente pode comprar a aqui! Tá! Vai! Vai! 600 se aí! Desbloquear! Bloqueamos o pelo que eu saiba, galera, tem como recetar o mundo depois, né? Por tipo, daí eu acho que volta cada vez menos, mais forte, né? Tem 800, 800, 800, 800, aqui, ó. Fecha, vamos ver o que temos aqui. Outro negocinho desse, bom, muito bom até, né? O que hoje já não sei o outro nós com hum, repentina né repentinamente é, é, aqui ó tem coisa aqui para gente comprar olha galera, a gente tá ganhando alguma coisa por segundo aqui, algumas coisinhas por segundo lá ah, vamos melhorar, aumentar o nosso tanto de aminoácido vamos clicar para comprar mais aminoácidos galera eu não acho que fizeram com dinheiro, então a gente vai vir aqui e, ó, o um papo melhor de todos, né? Que é o Célula Procariótica, que é a primeira. Hum. Não sei o que é, primordial. Meu, é. velho, parece um barco, galera, né? Eu não quero mais evoluir. Vamos aqui, vamos evoluir aqui, ó. Da procariótica, olha uma, outra idade: 690. Para clicar, e a gente clica já que mesmo olhou a oferta e é pago, né? Sabia, é o caristiro, mentira, é barato, né? Mas eu não vou gastar dinheiro com isso. E não pode ninguém fazer isso agora, galera. A gente já desbloqueou outras coisas. Só tem que Capa caramba porque o vírus família tá 250. Vai galera, caro, um vulcão, um vulcão galera. Ah, um oh, vamos meu que caro galera camada de ozônio. Bora clicar! O cara vai se vir, não tem um carro olha! Duplica, clica bastante, galera! Olha isso daqui, é bloqueado! Não sei o que, que é, mas olha Olha, nossa estrela natal aí, ó! Vai! Vem com um tudo aqui que dá! Mitose, não sei o que, que é isso. Meu, galera, isso sei que tá 3 mil a célula eucariótica, que é outro nível, daí já meu, a camada de ozônio tá caro. Vamos ver aqui, clicamos aqui na terra, galera. que é uma medalha, não só sou meus conquistos. Ai, ah, yeah. desencadeado. Célula.. Pra... Ah, vamos arrumar aqui esse cabaretinho mesmo. Pra ganhar mais entropia, né? Ele gente precisa de muita entropia. Tipo, tudo por enquanto a gente faz aqui com entropia, galera. Mas aí depois eu não sei como que é feito. Não vai tá, clica muito. Agora que vem aqui, a gente pode comprar o um vídeo. Parabéns ser humano! Vamos inventar o coronavírus! Agora todo mundo vai ter que andar de máscara. E ó, seus DNA, essas coisas, hein? Vamos botar máscara, hein? Ei, vamos é, vamos botar máscara. Bactéria, né? Hum, vamos ir, né? Uma sujeirinha, né? Uma sujeirinha, né? O corpo, né? Quem não gosta disso. A gente clica mais no plano. Meu Deus, eu cheguei até a fechar agora. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, galera. <risos> Aminoácido a gente pode comprar mais, mas eu não quero, né? Aminoácido, álcool e moléculas se unem para não sei o que. Oh. coisa que eu mais quero aqui galera é esse camada essa camada de ozônio mas é quase impossível de conseguir camada de ozônio é capacidades das células capacidades das células olha galera deve usar até capacidade das células se dividirem em células mais semelhantes, esse processo ajudaria os organismos unicelulares. Tá, galera, vem aqui. A origem neológica na vida, compra essa mitose. Olha que galera, dá de andar o pegado, como fica grande. É então, só a gente fazer isso aqui, que a gente fica rico, né? Deixa ver. Olha aqui, ó. Só pintando o teclado, oh, que louco! Oh, meu Deus, galera, eu quase quebrei o um teclado aqui! Mentira, né, eu, eu vou chegar a 15 mil que eu me comprar essa célula! Sei que ela mil, mas eu já me enganei a ficar 15 mil! Muito clique! Isso é meio que um outro clique, praticamente! Ai, a gente pode segurar botões Vai é muito mais rápido Ai, já passamos até Muita grana Ai, não, mentira Célula eucariótica Comprado Cripto Olha, o que isso é Primeiro, mais um serviço. Galera, mas eu quero jogar Outra coisa Tecido, titoplasma. Digitando, né? Vamos digitar. Escrevendo umas, uns códigos bem loucos. Brincadeira. Só vir aqui, sobrinha. Ah, o debo. 20 mil. A gente chegou 20 mil. Meu Deus, eu apertei até o botão do vídeo. 20 mil. vinte mil vai vai vinte mil a gente não consegue a gente consegue 20 mil vinte mil vinte mil desbloquear 19 mil e oito mil a alimentação por filtro aí tá É só para não estragar o tempo com o mouse só, né? Oh, que Só fazer isso daqui, ó. Olha, galera. Praticamente coisa infinita. Daqui a pouco eu quero meus dois e aí ficou igual. <risos> ah, depois isso 10 mil, vai. A gente consegue. Rapidão vocês 65, GG. Muito fácil. Nem tem entropia, hein? Não tem que entrar nada, isso sim. 3.000 mil entropias. Vamos desbloquear. Explos. Meu Deus, galera. Medusa. Uma boa vida. Primeiro. Oh, o mar. Finalmente o mar. Desbloqueia o. O mar. Parabéns. Olha esse daqui, ó. Oh. Meu deus galera, o aumento para muito, a gente fica tá ganhando mil e pouco por aqui Para a estraga que ficava Conseguimos ah, o máximo Parou Conseguimos 400 mil galera com aquele negocinho a Camada é de ozônio 45 mil 190 mil, 100 mil, estamos só com mil, a natação, a, a medusa não sabia nadar até agora, tá... tá 200 mil, rapaz, rapaz, caristinha, a medusa tá 40 mil, <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> A galera sempre com os minutos. Dá de fazer mais algumas coisinhas aqui. Ainda. Aqui, aqui, pronto. Esponja, não vamos comprar uma ainda, né? Então. <coughs> aqui, aqui ó. a gente tem que ver se essas coisas passam. É porque se essas coisas passam galera eles são muito bons porque eles podem tirar alguma coisa então a gente tem que procurar Ele pode estar aqui ó por aqui e produção alguma coisa aí <risos> olha tem esse pronto acelerador de mutação nos próximos, durante 30 minutos ó, oh, dobro aumente mais agora, aumente mais vou usar todos os meus blocos todos os meus cubos Fecha. agora a gente tá ganhando 71 então bora 71, o planeta terra ele também não é, não é, não é. quero evoluir mas a gente vai, esse planeta Terra tem que ir. Ah, oh, um buraco negro aqui. Agora que eu vi que é um buraco negro. Então plástico, a gente já comprou, né? Aqui. Aqui. Oh. Hã? Aí, ainda estamos todos nos nossos cobi. Oh, mentira! Ai! Eu já consegui grana agora aí. Ai, eu tô de um clique, eu vou ter que ter sentido com 10 mil, rápido! Oh, 150 mil, mais 50 mil! Ai, eu tô junto com você meu Deus, hoje eu travei meu PC de tanto clique. Uma travada, né? É, acho que deu, né? Rapaz. O que eu fiz, galera? Olha o que aconteceu, é. com O resto eu tenho que tentar demais, né? Um emoji aqui! Não! Não, não funciona! Tá Meu Deus, que galera o que eu acabei de fazer! Eu tenho que até botar a cena do computador de novo aqui! Eu sei assim, um trilhão de vezes aqui galera eu não sei se gravou tá dia. olha o que aconteceu eu dei muito clique assim eu fico clicando tá alto e tipo explodiu é tipo do nada eu digitei a senha não errada A placinha só tem número e, e coisas, né? A gente pode ir, literalmente. E aí, ele que seu tatar, olha. olha. Ah, ah. Datação. Agora a gente tem que conseguir 40 mil pra construir a medusa, né? Vai, medusa. Aí, 40 mil, galera. Vamos construir medusa. Último upgrade desse vídeo. Viva! Medusa, né? Mais conhecida como Água Viva. Então esse foi o vídeo galera, espero que tenham gostado, deixem seu like, inscrevam-se no canal para apoiar o FGDB aqui do vídeo e para mostrar que vocês querem mais do Celtic Singularity. Lembrando, eu vi esse jogo lá no canal do Dias gold vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Falou e fui!